Carta Renuncia ao Conhecimento e vamos complementar.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 Certo da atitude. Peixes. Você está. Em um momento de análise. Porque é como se você tivesse. Muito conhecimento. Muita sabedoria. Sobre uma situação. Mas. Ao mesmo tempo. Está deixando o sentido se perder. Como se. Tudo que você sabe, tudo que você controla, estivesse em conflito com a realidade. Tem algo que você sabe, mas que não te serve mais. Olha a cabeça cheia, com muitos pensamentos, até ilusórios, porque te faz se apegar em motivos que você já poderia ter soltado. Vou dar um exemplo bem simbólico, você está em um curso que é da atualidade, que gera um bom dinheiro, mas que você não curte muito essa área, aí o sentido se perde, porque você alimenta e segura o que está em conflito com o que você gosta. Outro exemplo. Você está em um relacionamento que tem tudo para ser bom, mas você não se vê mais nesse relacionamento. Porém, continua nele. Até com medo de ficar solteiro ou solteira. Aí você tem o conhecimento da situação. Mas perdeu o sentido do que realmente deve fazer. Percebe a intensidade da leitura? Aqui também tem a ver com exageros, com medos, daquilo que você toma para si como verdade. Carta da Atitude: Você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões. Ou seja, a chama que impulsiona está em você. Não deixa essa chama apagar. Mostre ao mundo a luz que você carrega com você. E seja aquilo que você deseja ser. Quebrando barreiras. Tá bom? Gratidão.